A partir do momento que você achou empresas que vão te fornecer esse tipo de serviço, esse tipo de solução, é entrar na página do, do, do produto né, e tentar entender qual tipo de case. Na verdade, a primeira coisa, né quando você achou ali a, a empresa que tem aquele tipo de produto, é ver se ela também tem é, soluções, né as empresas, ali cases dela, são parecidos com o teu negócio. Com o teu ramo tá, porque se for muito diferente, não vai adiantar, né? Você tem que tentar. Eu tô no mercado financeiro, olha ali para ver se aquela empresa forneceu, né? Tem cases de sucesso para mercado financeiro, para mercado de telecomunicações, tá? Importante olhar isso. Se você vai simplesmente na, né? Ah, tem um monte de clientes, beleza, mas nenhum é do ramo da minha empresa, complicou, né? Melhor ainda é se você conseguir ter contato. É, muitas vezes, né, se você entrar um pouquinho mais a fundo, muitas vezes a, a sua empresa ou um concorrente, às vezes não nacional, né, internacional, ou então até nacional mesmo, talvez é, tenha ali boa vontade de conversar com você, trocar uma figurinha sobre aquele produto. E aí é, o mais importante é você perguntar as dores, né que tipo de problemas teve, qual que foi a experiência para implantar aquela ferramenta. Tá? Eu já vi várias ferramentas que o fornecedor fala, não, simplesmente é clique 11 aqui para colocar a, a, o produto né? eu tenho aqui um API Gateway em um mês tá, né? menos de um mês uma semana já tá pronto e na hora que você vai colocar ali na, na tua companhia no teu banco na tua empresa <risos> vão ali anos vão anos não né mas alguns meses aí de apanhando até conseguir fazer é, a tecnologia funcionar então é uma pegadinha que vale, vale muito a pena você perguntar as dores de quem é, já tem implantado, né? dos cases que a própria companhia né, coloca ali que ela tem. Então é bem, é, é bem importante perguntar isso. Né? Avalia quem utilizou, por quanto tempo já está utilizando, né? quais os problemas que foram solu solucionados pela, é, por aquele produto efetivamente, né? É, avaliar se não teve problemas novos dificuldades novas tá então isso é fundamental gente fundamental ah, uma outra coisa que é importante tá é você limitar a quantidade do que você seleciona para o teu case não vai colocar 50 né concorrentes ali eu, o meu número, tá? O número que eu costumo trabalhar é entre 5 e 10, no máximo 10. Eu gosto de colocar, né na verdade, ali 7, 8, porque eu desclassifico algumas, tá? De cara, eu desclassifico algumas. Como que eu desclassifico? Eu olho para os meus RAs e, e olho assim, ah, pô, tem algum R.A. aqui que precisa ser atendido, ou, tem, ou sei lá, tem limitação de custo muito forte. Então, sei lá, às vezes o cara que é muito caro, né? Tem um custo, enfim, de infraestrutura, de instalação, de implantação, de treinamento, é tudo muito alto. Eu não gosto de eliminar por preço, tá? mas se eu não tenho verba para aquilo, né? eu tenho uma verba limitada. Então, R$ 2.000,00 mês para colocar uma ferramenta de log. Né? A ferramenta custa R$ Adianta você entrar no detalhe dela? Não adianta. né? Se você tem uma limitação financeira, aí você pode usar esse critério. Caso contrário... Melhor entender um pouquinho mais, tá? Agora, é, se você tem qualquer outro tipo de RA que te limita, que fala, não, não, ó, é, tem que ser compliance com a LGPD. E a ferramenta não é compliance com a LGPD. Tira fora, né? Adianta olhar pra ela, continuar olhando? Não, você já tem uma justificativa do porquê que você excluiu aquela ferramenta. E isso é importante você catalogar, tá? Excluir tal ferramenta porque ela não é compliance com, é, sei lá, PCI compliance, né? Vou trabalhar com uma cloud, eu vou escolher uma cloud. Qual cloud que eu vou colocar? Ah, eu vou para DigitalOcean, por exemplo, né? Tô escolhendo a DigitalOcean. Ah, não tem data center em, no Brasil. Tem algum requisito que, que faz com que eu precise ter data center no Brasil? Tem. Ah, então ferrou, já tem que excluir fora, né? Tem que colocar só clouds que tem o um data center no Brasil. É uma premissa da tua POC, tá? É, então é legal você listar as 10 né vamos supor que a Digital Ocean ali é uma delas né tem Amazon tem Google Cloud tem ah, Mas a pô a Digital Ocean tem um ótimo preço mas não tem data center no Brasil e eu tenho um requisito que precisa ter data center no Brasil né tem que ser PCI compliance por exemplo então já ferrou tá não, não poderia é, ser digital Ocean. outro ponto que é importante é maturidade Maturidade é algo que é fundamental, tá? Porque quando você coloca um componente arquitetural, ele pode durar nada, <risos> né? Pode ser que ele é fundamental, ele é vital para tua empresa. E ele pode simplesmente, sei lá, ser descontinuado no, no, no próximo mês, né? Ou então se é um projeto que tá muito no comecinho, um projeto open source que tá ali no comecinho e as pessoas não têm planos de continuar com, com o produto. Caraca, cara, é, é assim, a comunidade se dissolve então é importante você pegar um produto que tenha uma certa maturidade né se é um produto LTS é né? um produto open-source buscar um produto que né um licenciamento adequado né tem que tomar cuidado também com licenciamento open-source que tem alguns que não deixam você fazer muitas coisas né a gente tem conteúdo também falando de, de licenciamento no canal vale a pena olhar para isso e vale a pena principalmente pegar versões LTS tá mas a maturidade é algo fundamental, tá? olhar ali quanto tempo ele tem de mercado, né? qual que é a comunidade que mantém, ou então uh, a empresa que, que, que criou, né? quanto tempo tem já uh, aquela empresa existe, quanto tempo o produto existe. Porque às vezes, quem, quem nunca foi ali na, na linha de... Ah, eu fui na Microsoft, eu fui no Silverlight. Eu fui. Eu investi, né, quando a Microsoft lançou. Era novidade, era uma aposta da Microsoft. Eu comprei a, a aposta na época também. Eu quase tirei certificação de Silverlight. Fui muito atrás, né, e, poxa, não foi pra frente, né. Eles descontinuaram em pouquíssimo tempo. Então, é a mesma coisa, qualquer produto que é novo tem risco. Tá? Isso é uma coisa que você tem que considerar na tua POC também. Olha, a gente vai, é, de repente, por causa de uma parceria que eu tenho com, com uma grande empresa, uma IBM, uma Microsoft, uma Oracle, vou investir nesse produto. Bacana, mas olha, é novo, pode, tem o um risco de, de ser descontinuado. Né? Um produto que já tem uma maturidade, mais tempo, né? maturidade maior, né? assim, tem uma tendência a é, você ter mais, mais sucesso, então, né, porque vai ter mais gente usando, vai ser mais difícil para a empresa descontinuar aquele produto. Tá? Então é outro ponto que vale a pena antes de você fazer sua POC. Então assim, eu falei de alguns pontos aqui da, da, das empresas né, que, que fornecem, é importante ver se ela é sólida, né? Se, não é. se é uma comunidade open source é legal também, tá? mas precisa ter um, um certo tempo, né? A, empresa, a, a comunidade tem que ser madura também. Senão é complicado. Pacote de JavaScript tem um monte de gente aí pegando vários, vários, vários, vários. Aí depois começa a dar ruim, né? A comunidade descontinua, começa a aparecer gap. Aí você tem que ficar migrando o pacote de cada microserviço. Tem o pessoal apanhando com isso também. Então, essa dica é aplicável aí para pacotes de JavaScript também.